Eu me chamo Marina, tenho 61 anos, vivo na, na luta da roça e como a gente depende do sítio para viver, né, da terra, aqui já faz, eu não sou daqui, eu sou do Deus salvado, faz 40, vai fazer 41 anos que eu, eu moro aqui nesse pedaço. Então é a minha, a minha lida, sou lavradora, e trabalho na roça até hora é que Deus me chamar, né? Mexo com rapadura, com melado parinho, Eles são os meus, meus serviço de dia a dia. E mexemos com bosta plantamos arroz, feijão, tudo é. E isso foi o que a gente criou as nossas crianças, né? Eu tive meus dez filhos, não tenho vergonha de contar que eu tive meus dez filhos. Um Deus levou, mas eu tenho nove, que são a minha riqueza. Aí daí meus filhos vêm, meu cheiro, minhas noras, que todos eu quero muito ver ele. E no caso dele, uns... Estavam quase terminando os estudos, né? nenhum deles terminaram os estudos. Um ficou na, na oitava, outro ficou na, no segundo ano, outro no primeiro, antigo, assim, ele é só. Mas só que o momento nosso, eu quero agradecer a Deus, porque os coitadinhos não tiveram uma chance de, de estudar, né? porque aí a, a escola aí parou tudo, eles não puderam fazer nada. E, e cada um tem o seu canto hoje. E uns são tudo empregados, como diz eu só o Camilo, mesmo que mora aqui junto com nós, que ajuda nós, não deixou nós sozinhos. Como diz. Os, os outros, tudo saíram, né? Cada um foi campeão do seu, seu, seu giro de vida. Mas só que a gente agradece a Deus, né? Os que a gente tem, são os ramos da vida da gente. E, e pede para Deus encaminhar todos os dias. Principalmente agora nessa pandemia, né? Foi um momento para mim, foi triste. Muito, muito, muito, muito. O ano passado nós estávamos na Companhia do Divino, aí com uma, de, uma Telvina lá que ia fazer a reza. E aí, porque Tarcísio morava na Vara, ele ficou três anos com nós, mas só que a mulher dele estava lá, né? Então ele tinha que participar e ver a mulher. E aí ia tomar todo o tão com medo dele por causa da doença. Porque lá tinha, né? Mas graças a Deus, o divino mesmo cuidou dos meus filhos. Estamos até hoje, graças a Deus. Só Noel, que lá, no, no, né? lá em Curitiba ele pegou, sabe? Eu vou dizer a verdade, que Noel pegou essa doença. Mas como Deus foi tão bom que... Ele ficou bem mal, mas, graças a Deus, ele tá aí também. E, e a, gente, a gente passou muita apuro por essa doença. Deus do céu. Agora que até esse ano, graças a Deus, nós estamos bem. Graças a Deus, que ninguém mais falou nada, né? Não está aí, mas ninguém falou, porque ela chegou perto. Não foram nem as crianças que estavam que trazendo essa doença, né? Graças a Deus.